É uma coisa que eu queria, um, queria sair daqui só, uh, mais ou menos só um, recordo. Agora que estou sair com dois, é uma coisa que me, que me põe muito feliz. É isso, isso é tipo isso, isso é o, o desporto, não? Né? Nada não tudo vai como tu queres. Uns atletas correm mais mais lento que eu e, e eu corro mais rápido. E, mas como eles estão numa série mais lenta, é que eles, eles claro que eles vão que, é que eles vão que eles façam e eu não. Por acaso, não sei, eu só queria um recorde nacional, não, não, não faz mal no lugar que eu saísse, mas como fui, fui, primeiro, fui para as meias finais, no meu primeiro campeonato, é uma coisa que estou muito feliz.